Fala galera, tudo bem com vocês? Galera, tô aqui ó, comprei o caranguejo, Estou aqui com ele e com essa faquinha Gente, eu fiz um vídeo aí short, é, mostrando, matando eles né, de uma forma rápida Só que o vídeo viralizou aí, mais de 300 visualizações, eu resolvi comprar de novo Mas veja o que eu vou fazer agora com eles, tá? Deixa like, compartilha o vídeo e deixa seus comentários aí Se inscreva no canal se não for inscrito também Aí galera, andei mais de 25 km, ó, aqui é o manguezal, tá vendo? E o vídeo de hoje, né, é caranguejo nunca mais. Vou soltar ele aí pra galera. A galera é muito aí comentando no outro vídeo sobre de matar os bichinhos, não matar, deixar ele solto. Isso aqui eu comprei, tá, galera? Foi comprado. É... Aqui tem uma lei de, de captura deles. Só pode pegar no tempo certo. Não pode pegar as fêmeas, só os machos. Então tá aqui, ó. Vou soltar os caranguejos. E agora vamos ver os novos comentários aí no vídeo da galera aí, hein. Aí galera, ó A mesma faca Que matou Vai ser a mesma faca que vai soltar agora, ó Deixa eu ver Não um tem como trazer o suporte Pera aí que vai dar certo Ó Já foi um embora Ó, lá pra lá Ó Já um Vamos soltar mais, vamos soltar todos aqui, ó, ó, tá solto, mais outro, tem que ter cuidado que eles são bravos, galera, ó, mais outro solto, ó, já, ó, foi pra água ali, um, ó, só que aqui, se eles encontrar fêmea, reproduz, porque só tem macho aqui, tá, aqui é só macho, Ó. Mais outro solto Espera, vai com a corda não Vai com a corda não Pronto, ó Peraí que tem mais um aqui Pronto, galera Tá aí, ó Soltei Eles já estão caçando aqui o rumo deles, ó Pronto, tá no habitat natural E é isso aí, ó Ó, dá pra ver ali a cabecinha dele ali, ó Pronto Aqui, aqui nesse manguezal, galera, ó a galera não tem costume de pegar é, caranguejo Então eu sei que eles vão ficar protegidos, tá? É, o manguezal, aonde o pessoal cata o caranguejo É na beira da praia, é em outra localização, não é aqui Eu andei bastante e tá aí, ó Tá aí, galera, a mesma faca que mata É a mesma faca que soltou E deixe seus comentários o que, que vocês acharam aí da Atitude, né? Vou ver se você deixa um card aqui do outro vídeo que viralizou eu ensinando como matava eles, né, de uma forma aí que ele fique inteirinho, bonitinho, uma forma rápida, que as pernas não caem. Viralizou demais, muitos comentários, muitos comentários mesmo, muita gente falando bem, muita gente falando mal, é muita gente com dó. E eu resolvi fazer esse vídeo aqui hoje, soltando, né? Não dá para soltar todos, mas eu fui lá a mesma quantidade, né, que eu peguei para fazer lá para cozinhar. Foi a mesma quantidade que eu comprei agora para soltar. Tá aí. Se gostou do vídeo, deixa aquele like. Se não for inscrito, se inscreva no canal. Compartilha para mais, mais gente ficar vendo. E eu espero vocês até o próximo vídeo. Fui, tchau.